Olhando, tá tentando entender a situação. Será que ele vai me beliscar, velho? Esse bichinho aí é atentado, tá? E aí, maluco, você não vai fazer nada? Hum? Vem, sobe aí, vai. Não quer subir? Suba. Olha o você aí, rapaz. Tá todo tímido